E aí pessoal, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no YouTube, uh, já agora eu sou o Kuro Kelson, uh, sou um streamer da Twitch, eu faço live na Twitch pessoal, uh, é o seguinte, estou começando a trazer highlights aqui para o YouTube e espero contar com a vossa ajuda para isso, uh, espero que vocês possam me ajudar a divulgar o canal, a dar follow aqui também, eu espero que o meu conteúdo também vos agrade, uh, é o seguinte, o meu a minha skin favorita aqui nesse caso é o Peixoto, como vocês podem ver. Uh, para quem não me conhece, vou me apresentar um pouco aqui. Eu tenho 20 anos, uh, como já disse, eu sou, streamer, eu sou estudante ainda. Uh, quero contar com muita vossa ajuda também aqui na plataforma do YouTube. Vou começar a fazer um vídeo aqui YouTube. Pronto, com o YouTube. Uh, conto com vocês com isso, sou português, já agora para quem é o pessoal do Brasil que não sabe o português, para vocês estarem a saber e a conhecer. Eu espero que esse vídeo, assim, uma apresentação pequena, sei, é, não é bom. Eu vou tentar trazer mais vídeos assim, mais dinâmicos, mais tops para vocês, ok? Mas é isso, eu também peço que vocês me apoiem na loja de Fortnite, quem quiser dar me apoiar, o meu código que vai aparecer aqui na tela para vocês, ok? Me apoiem na loja do Fortnite que vai ser muito top, espero contar com a vossa ajuda também. É isso aí pessoal. Uh... Espero que gostem do vídeo. Deixem nos comentários o que, é que acharam das kills mal feitas. né Eu não sou assim um bom jogador já agora. Mas eu gosto de jogar. Vou tentar trazer mais vídeos para vocês aqui para o YouTube. Eu faço mais live na Twitch. Okay? Quem quiser me seguir na Twitch agora. É twitch. Para Que é me Procura lá. Eu estou lá na Twitch. ok Conto com vocês. Muito obrigado pela vossa presença aqui no meu canal do YouTube. E até a próxima pessoa. Tão, tão. me Mano. Já morreu e yeah. Não vou te deixar pegar isso, mano. Uh, já morreu. Ah, mas já matei We'll be